Fala meus queridos e minhas queridas, esse é mais um Quer Que Eu Desenhe, e hoje vamos estudar Física Moderna, esse é o fim do que conhecemos como Física Clássica, e começamos nossos estudos no final do século XIX e início do século XX, e é claro! Você já pode baixar um mapa mental de Física Moderna para acompanhar o episódio de hoje. O link também está na descrição. Nossa história começa no início do século XX. A comunidade científica encarava certa dificuldade de explicar fenômenos utilizando a física clássica. Um desses fenômenos é o efeito fotoelétrico, efeito que vamos usar como base do estudo do nosso QQD. Para entendermos esse fenômeno, basta construir a ideia de quântum de energia. O físico Max Planck concluiu que a energia luminosa é emitida de modo descontínuo. Essa descontinuidade significa que a energia luminosa é dividida e agrupada em quantidades bem definidas, como pacotinhos de energia. Esses pacotinhos recebem o nome de fóton. Então, guarda isso. O fóton é o agrupamento bem definido de energia emitida. E o quantum mede a quantidade de energia associada a cada fóton. Podemos até calcular essa energia da seguinte forma. A energia, o quanto de energia associada, é um produto entre a frequência de luz emitida e a constante de Planck. Dessas quantidades agrupadas foram muito bem observadas em um dos experimentos da época, o efeito fotoelétrico. No final do século XIX existia um desafio. Não éramos capazes de explicar a interação entre ondas eletromagnéticas com a matéria. O físico alemão Heinrich Heiss e William Walkers constataram que uma placa metálica de zinco, carregada negativamente, descarregava-se iluminando uma luz UV. Ao tentar com luz visível, perceberam que o mesmo não acontecia. Einstein, futuramente, explicou o fenômeno percebendo que determinados tipos de luz que eram capazes de extrair elétrons da placa metálica. Esse fenômeno foi chamado de efeito fotoelétrico. Para que seja possível observar a ejeção do elétron, é necessário que a energia transportada pelo fóton de luz seja superior à energia de ligação entre os elétrons e o núcleo. Alienizando duas energias, podemos calcular a energia cinética que o elétron abandona o um átomo, sendo essa energia cinética a diferença entre a energia de ligação e a energia que nós já mencionamos. O estudo do efeito fotoelétrico deu a Einstein o prêmio Nobel de Física e abriu uma nova discussão, a dualidade onda-partícula. A descoberta do Fóton trouxe um comportamento análogo ao de uma partícula de luz, mesmo ela já sendo considerada uma onda. Esse comportamento do Duo não só aplicava-se à luz, mas a todas as partículas. Assim, para uma partícula em movimento, a intensidade da onda associada num dado ponto é proporcional à probabilidade de se encontrar a partícula naquele ponto. Isso gerou uma grande confusão, porque, afinal de contas, quando temos uma onda, quando temos uma partícula. Isso vai depender da situação que estamos analisando, mas por que não as duas? Seria possível uma partícula apresentar as duas naturezas? ao mesmo tempo? No olhar de Bohr, não. O princípio de completabilidade de Bohr diz que a luz nunca tem dois comportamentos simultâneos. Determinados fenômenos físicos evidenciarão o aspecto corpuscular, enquanto outros o aspecto ondulatório. Agora, além de mandar bem no vestibular, você já pode falar para todo mundo que sabe o que é dualidade na partícula. Quer mais? Só aproveitar para assinar o Descomplica com o desconto agora. Tem link na descrição. Outra coisa, esse mapa mental completaço está disponível para baixar no link na descrição. Ah, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tem sempre uma aula rolando, ao vivo por aqui. Não dá para perder. Vou ficando por aqui. Até mais!